E aí pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou jogando nas ranqueadas, enfrentando o Seth e também o Ken. Confira o vídeo até o final, comente e fique à vontade. Contribuam também no Pix da GameDobe que está na descrição do vídeo. E é isso aí, Pix aí. Yeah! invincible so vem pra luta logo eita é bom que é isso Estranho. Ah, tava dando lag. Ah, mas só pra me desconcentrar aqui. Ah! Quase! Vai falar! lá, ele deixou todo. Para o up. Toma, pilão na sua cara. Eu fiquei pra cima. Nossa! E o medo dele soltar o... A farofa de novo! Fica <risos> ter Round 2! <two>. Ah! <risos> um monte de mão. Calma! <risos> <risos> Você já está morto! Quieto! Ah, você não vai tirar minha vitória não, cara. Eu preciso fazer alguma coisa. Chega! E é o Salvador! Nossa, muita concentração! Quase que eu perdi! Ah não! Esse Seth é um mestre do Street Fighter 4 que era, né? Não sei se vocês lembram. Ele tinha pilão do Zangief, teletransporte do Dalsim, soco de Dalsim, magia do Guile, Shoryuki de Ryu. Ele tinha golpe que sugava o personagem. Então o cara era bem... tinha tudo. Round 1. Fight! Só tinha pouca vida. Hum. O que vocês acham dele antes e agora, pessoal? Você vai ter quatro um e ir pra esse. Os golpes dele com esse monte de mão que antes não tinha. de vida cara a mão salvador nem queria tirar minha vitória nada Eita! Xa vida! Chobaté? Ah, eu tenho bicicleta eu. Eu vou morrer! O oh, meu sangue Ah, eu não acredito. Tô aqui vendo como eu faço, pode ter nele. Ai, não vai ficar assim, não. Gente, ele não vai tirar minhas vitórias. Pronto, amigo. Toma todo o meu poder. Oria, pra cima, Bilão. Vem, ah, não. não toma. Ai, ah, só deu risco. Ah, que... Ixi, vida. Ah, cara, Ai. quase que eu tô correndo aqui. Ai, que tenso toma a música saladora <risos> quase que o morro you win fight the way. round one. fight aqui ganhando ah, ah, ok Vai ficar de longe dando o Hadouk, é? Toma! Vai querer ficar de longe dando o Hadouk? Pilão! Ai, vai ficar tonto? Não ficou! Ih, ainda de novo, pilão! Ah, cara! Só mais um pouco tô tu vem, a oportunidade só pra te bater. Eita vem correndo, para você ver, ah, vamos salvadora toma. Tu não deixar a oportunidade. Vai. Toma ah, agora é a morte Power, Power, Power, Tô aqui tensa, não vai tirar minha vitória não Vamos continuar Tomara que o amigo aceite. Tem uns pontinhos. Bora! Fight! Mas esse negócio demora demais. Um. Eu tô toda ansiosa aqui! Um. Ah cara, toma a na sua cara. muito cuidado. Não, cara. Chega! Não! Vem querer me agarrar! Eu que agarro! Vá pra lá! assim, muito cuidado! Aí, então. Favuzia, <risos> salva, salva tudo ah, Eu preciso ganhar Ah, fugiu, né? Me enganou Quem? Toma Sim, não. Cuidado. Tonto nem pra ficar. Tchau, amigo! Yes! Olha, eu já fiquei com sorte. Jogo. Vem, querer tirar minhas vitórias. Yes! E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Comentem e também contribuam para o o Pix da Game Dove. Então é isso aí, tchau!